boa tarde, seu Maurício Mococa, hoje nós estamos aqui no Rio Um lugar que nós veio aqui em Minas E nós estamos fazendo aqui um vidinho aqui para mostrar para o pessoal aqui como é que é aqui Nós não conhecemos aqui, então estamos tá fazendo uns peixes aqui Vamos ver o que vai lá Está meio O Edson que está ali tirando um aí ali dentro do rego aqui Vamos ver o que que nós vamos achar nisso mas tá difícil com as caínas também na correnteza. agora nós vamos passear lá na parte de cima lá onde tem mais um pouco de areia talvez lá saia alguma coisa melhor pega atrás do seu pé aí ó e aí tem um pouco mais de essas pedras grandes tira da eu vou tirar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 E a gente bravo porque eu chamo ele de jacaré. E a gente fala: Não, pode chamar de apelido não. Mas agora nós vamos chamar ele de Edson. Ele está dando uma olhada na pedra ali, porque às vezes tem alguma pedra grande assim que às é uma coisa, né? Vamos tirar essa aí, Edson, nós vamos passar lá em cima. aí, quase caiu um quarto bem que podia ter uma fitinha bem que podia ter uma fitinha de ouro nele, né uhum. essa fitinha de ouro nele animava, né Nossa, é bonita. ué, você não pegou essa pedra na geladeira, não? aí, <risos> ó <Hã? risos> ué, essa aqui é bonita rapaz isso aqui é uma água tá? é uma água tá? é. Oh, interessante, ó vou ver essa outra aqui é um jaspe, também bonito uai será que aqui não vai dar alguma só não? alguma palhinha de fogo, não? acho que não uhum -uh. não aqui não, uma pedra branca aqui mas não está dando para ver que pedra aqui é não eu acho que o Wesley foi essa eu não sei, não, mas eu tô achando que você põe essas pedras na geladeira, né? É. Hã? É <risos> gelo. Não põe, não? É o um gelo. Ai, que negócio gelado tá aqui pra todo lado, hein? É mão tá o gelo. Ah, só essas marquinhas assim, né? Esse aqui é uma águia também, ó. É. Uma água até transparente, ó. Ah, esse daí é assim, esse Também. Parinhas, aqui é o oh. Você Você não é não não não. Não, não não? não, é? Um não. é, um é? é. é quartzo vai ser leitoso e é essa pedra vermelha? uma pedra vermelha aqui e que outra? Não, não é um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 Opa, Ué, lugar que dá esse negócio aqui, custa mais diamante, viu? Opa, opa. Zé. ver. Filma bem, vai aqui, ó. Bem aqui, tá vendo? Oê. Vem aqui, nesse meio tô aqui, turma, ó. Tô filmando, aqui. Põe ela, ó. Olha, bem aqui, nesse meio aqui, nela né? Olha que você hum. vê, nesse meio aqui, ó. Olha que você vê, o negócio aqui. Tá bem, olhar? tem uma coisa brilhando aí? Vem. O que, que será que é? Hum. Tá brilhando, não tá? Ó. É uma pintinha, tipo uma pintinha, não tem? É. Leva pra nós. Ah. Leva pra nós, que é um colheito. É, mas não é um diamante não, cara. O que você acha que é? Hã? O que você acha que é? Tá muito, muito interessante. O que é que é essa aqui? Eu vou arranquei. Tá brilhando, ó. Ah. É, uma pontinha, né? Uma pontinha de nada. Agora É, várias pebras na Esse aqui também gosta de barco. Então é. É. Mas não virou, não. Bom, vai essa peneira para cima, mas não dá divulgão. Olha Outra aqui, ó. Melhorzinho aqui, não sei o que é. aqui, agora eu vou jogar ela pra cima é é deixar ela um pouquinho mais longe da cama porque eu chego muito perto, às vezes não foca bem tá aqui tá é, tá, é uma... Nós. é uma árvore é. só que ela está meia cinza meia, meia preta tá cima, então vamos levantar aí. Agora, vamos levantar botar tá a troia aqui ó. Agora, o Guaraná o Paulo, o Paulo foi lá no sol lá, lá. O Paulo pegou a peneira e tá castando. Aí ó, pedra bonita. Aí ó, pedrinha bonita. Uhum. O que, que você acha que é essa? Aí né? ó, cortezinho bonito, hein? é um cara, Aqui é outro. Outro branquinho. Mostra aí na câmera aí. presidente um de cavalo? Ó, oh, vem até bonito. Hein? Uhum. aí, e Que eu cavalo? Tá é parecendo, né? hein? amarelo Não sei porra. Essa aqui, essa aqui, uma pedra amarela lá dentro da pinheira, está até alinhando aí de baixo a mão viu? e o outro também ainda tem o outro ali né ai que pedra que é essa? deixa eu ajeitar aqui um árbitro aqui outra, 12 né? é um árbitro e ela é transparente. Mostra não bastante é. Aí já foi. uma olhada bem aqui. Hum, hum, hum, hum. Ranca, ranca, logo. Hum? é Vai filmando, é vai filmando Vai filmando Opa, pintinha de ouro Aí é bom hein? Pintinha hum. de ouro eu gosto Foca bem no meio dessa pedrinha aí, Que tem uma pintinha de ouro Não tem? Ou não? Eu, eu, vi, eu Acho que tem, não tem? Hum. Hum? Tá dando pra pegar na câmera não Tira a recolha a câmera pra você ver, olha bem nela pra você ver. É mesmo? Não tem? Tem. falando que que tem Ué. Interessante, hein? Interessante, é isso que eu tô falando. Na hora eu já peguei ela por causa disso. Tem cara de dogão dog, tá aqui, que eu dou. Olha a água, essa água tá vermelha. Um raspo enrolado? Vem, vem cá, vem cá. você não vai sair fugido daqui de né? não. Um raspo bonito. Esse aqui tá do mesmo jeito que aquela que eu falei, ó. Mais uma pra você aí. Deixa eu vir, fazer o vídeo lá na mão do Edson, que ele tá juntando na mão dele ali. Uma pedrinha interessante aqui, ó. É por isso que eu tô falando. Não precisa não. Muito bom. Um aqui. Uma rosa. Hum, tá tirando tudo que tá brilhando. Tá brilhando aqui, eu tô tirando pra cá. Uma rosinha. Ah, eu acho que não, aqui já captou, ok, esse aqui ainda dá para arrondar um pouquinho, que é um, um quarto. tá bem melhor, não, é porque... não? não é, hum? é um quarto. agora é aqui embaixo, vamos ver, esse aqui debaixo, aqui, aqui outro aqui, sai, sai, chocou um, de pé, vamos ver, esse aqui debaixo aqui, um quarto do rajado uhum. é pediu o pessoal para se inscrever no canal deixar o like aí dar uma força para o canal crescer pois é. e hoje nós vamos fazer Mas um vídeo interessante bem aqui você vai ver uma coisa brilhando mais do que aquelas pedras que eu posso acho que tem um diamantinho tua mão é tá brilhante. é brilhando será que não é não já coloquei agora hum? veio de prato feito Ué, ah, é, ué. Olha lá. Troquei agora ele aí. Hã? É, é ele mesmo. Troquei ele fora aí. Olha lá como é que é. a diferença dele no meio das pedras. Uhum. Hã? Ué, que isso? Deixa eu pegar ele na mão aqui. você cai no meio desse capim aqui, já era. Acabei de colocar ele aí agora. Bonito, hein?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 parece que passou na pineira Passou. está passando. Rapaz. A gente vai pegar as passas. Hum. Deixa eu te, te passar a ah mão de levinha. Catar as levinha. Deixa eu me lavou. Vale. Deixa eu passando a mão de levinha para achar. Perdeu? Passou uma interessante aqui, rapaz. Deixa eu ver. Deixa eu passar um pouco. Hum, vê lá.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 Tá com um pintinha de ouro no lobo, de novo. Outra pedrinha com pintinha é, de ouro. Vamos ter que fazer um teste aqui ouro, cara. Aí, ó. Outra pintinha de uhum. ouro. Tá vendo aí, ó? Oxe, nessas partes é só Você tá vendo aí, não tá? Uhum. Não tá com pintinha? Aquilo que saiu agora. É, e não é maracacheta, não. É, não, não, é isso que eu falei, tá com pedrinha. Nós tá na sombra, tá brilhando? É, ele não tá morrendo, tá? ele não tá no fumo. Aí, ó, caiu de volta. Caiu aqui. Aqui, ó. Aqui, ela aqui, ó. Achei ela aqui, velho. Aqui aqui. aqui, aqui, ó. Até aqui, aquele ali é um Tá no bolso aqui. Vamos fazer uns exames, né? É, é ah, lembra, cacheta? E outra, não, não, sou não só as pedrinhas, que... tem umas pedrinhas aqui, tem pedra... ah, duas pedrinhas aqui, três pedrinhas que ainda, isso, e aí, Depois nós temos que examinar as melhores, né, porque tem pedra aqui que tá muito parecida. Tá, tá com ah. muito, cara, não é muito Nossa, que não é muito passando aqui mesmo, cara, do...